Eu sou a Vanessa, e eu bati na folha, calma. Ah, parabéns, idiota. Show me the booty, give me the booty, I want the booty. back up. Olá, pessoal. Eu sou a Vanessa e esse é o meu canal. Bom, hoje vamos gravar um jogo que meio que eu criei e daí eles me ajudaram. Então, se apresentem. Eu sou o irmão dela, como sempre, Valdir. eu sou o amigo do irmão dela, Alexandre. É o Alexandre e, bom, nós vamos fazer o jogo. As regras são, vamos lá, é, que é um jogo onde eles vão desenhar, tipo, vão desenhar algumas características de uns grupos e eu, eu vou tentar tá adivinhar. <risos> que bonitinho. <risos> Aí, as regras que eu criei são, não pode escrever. Cada um terá 25 segundos para desenhar. 25 segundos, eu acho que eles conseguem. Eu vou ter 15 segundos pra adivinhar qual é o grupo. E quem perder vai levar um peteleco ou seja, é o Alê contra o Júnior. E aí no final vamos ver, né? Mas enfim, aí eles escolheram os grupos, são 10 grupos masculinos e 10 grupos femininos. Daí eles vão sortear, tal tá? vocês guardaram no um potinho? Uhum. Sim. Ok, daí tá lá no potinho, eles vão sortear, tal, a gente vai cronometrar E eu vou ficar ali no fundo, na cadeira Eu vou ficar ali no fundo, com fone de ouvido, tampando meu rosto com uma máscara E daí é isso aí Então, vamos lá Bom, galera, o primeiro a desenhar vai ser o Alexandre, ele já tá ali Eu vou pegar aqui Vou pegar agora aqui que eu vou sortear. Vamos lá. Oh, peguei. Deixa eu colocar aqui. Nossa. Ele está totalmente ferrado. Eu nem sei como ele vai fazer isso. começou a fazer e acabou, mano, que triste. Deixa eu mostrar pra câmera aqui. Galera, ó, com certeza ela vai acertar o que é, tá bom? Olha Vou pegar o cronômetro, não olha ainda. Galera, ó, 15 segundos pra ela acertar. Pode olhar. Não, esse daqui é o um retângulo pra mostrar. Eu não sei. Um retângulo. Acabou o tempo já! Era o Chuneu Tune? Ah? Era Chuneuan! Ah. Mas o que é isso? Vamos ver! Meu Deus, velho, que medo! O que você acha que é? Eu não quero nem saber. Opa! Coloque 15 segundos pra acertar aí. Ah, assim. Só que mostra o desenho já. Galera, eu não sei se ela vai acertar, velho. Como ela vai acertar isso, mano? Ninguém. Colocou os 15 segundos aí? Sim. Peraí, 3, 2, 1 e. Começou. É uma praia. É. Mano, como assim? Astro. Não. Exo. Não. Praia. Como assim? Acabou. Mumolendi. Lendi. <risos> Aisland. <risos> Lendi. Mano. Não, não, não. Lendi. Isso aqui é muito fácil, mano. Poxa, galera, pra mim veio um modo difícil e pra ele também no começo, pelo menos. Vou arrumar aqui e vai mostrando para a câmera. Eu fiz uma bela referência aqui, né? Não, opa. Opa. Aqui. Vai, vamos mostrar para ela. Aí. 3, 2, 1, vai. Isso é fácil. Blackpink. É, já o acertou. É o mais fácil de quentinha, mano. Com um ponto pro além, então. Eu fiz uma referência. Referência. tata ta, ta, ta ah, esse mais pelo menos aqui. ó oh. Conseguiram ver? Tan ziggy Galera, olha o okay. que, era pra ser a logo, mano. Era pra ser a logo? Ah, é, tá parecido até. Eu acho que a... Deixa eu ver se... 3, 2, 1... Era pra ser a logo? Twice. Já acertou? acertou? Já. Ah, até que ficou bom, mano. Eu não sei fazer a logo do Twice. <risos> Nem eu pelo visto. Vamos lá. Tá, não sei, eu acho que ela vai acertar esse, galera. <risos> Ela vai acertar. Uma menina e um... que isso? Não, fala um e não deixa o É uma roda. É oh. o É Girls Day. Não. Acabou o tempo. Perdeu o ponto. Não. O que isso? Hora de caramba. Era Ember É o Slender ali, mano. Slender aqui. Vai, bora lá. É... Girls Day. Não. Wonder Girls. Não. Girls Generation. Mamamoo. não. Acabou o tempo. É, <risos> é mano. Era AyoAi. AyoAi. AyoAi. AyoAi. AyoAi. Isso daí. Nossa. AyoAi, mano. É difícil. Não. Não sei se esse é o símbolo deles, pode estar errado. Colocou os 15 segundos? 3, 2, 1. É. <coughs> o que é isso? É. Era... Lexo? Era um pros que ficou aqui, hein? Block B? Certou! Música Teenager, make donuts do the I am music referência. Isso daqui é só sobre um negócio. Isso aqui já é do mesmo negócio, só que não é da mesma parte. Um tiro? Como assim? Bp. BTS. Arma. <risos> gun, gun. Acabou. O barulho, o baby. É um suicídio puro, velho. Vacilo, Vanessa, vacilo. Caraca, isso foi muito vacilo vacino. comigo. Olha esses raízes, meus. Não, não tá só. na câmera. É. Não. Quando <risos> girls? Não. Girls Day. Não. Não. Acabou. Mano, era só desenhar uma carta. é card. Era só desenhar uma carta. Ia ser bem mais fácil. Uh -huh. Cute. Pero. Pero. Pero. One more chance só, se você puder me Quase que eu não sabia. <risos> Já acabou o de... tempo. girl generation Eu acho que ela vai saber assim. É, cantou! every everyday, muito, Ai meu Deus, ele tá segurando um treino. Um treino winner. Acertou em -se. 6 segundos. Come, baby, baby. É, 5 a 4. Não dói. E aí, Ale, como você está se sentindo? Normal. Normal? Isso ah. não dói tanto, é normal mesmo. <risos> ok. Se Me inscreva no canal, que é pop 0,5 Se inscreva no meu canal também, o blog Otaku, por favor, anime. Ei, Otaku, legal. Dá like, pronto. Isso é muito boa